representa sob a forma de condição cada um dos seguintes intervalos. Então, são os dados. Aqui, seis linhas e temos que representar em forma de condição. O representar em forma de condição é um tipo de representação que uh, representa-se por Neste caso, no primeiro caso, temos o intervalo de todos os números reais que variam entre menos 4 e 5, incluindo o menos 4, porquê? porque o intervalo está fechado, até ao 5, que também tem intervalo fechado, por isso também incluímos o 5. E como é que nós vamos fazer esta, esta condição? Então, iniciamos por x pertencente a r, porque? porque estamos a considerar todos os números que variam entre menos 4 e 5, todos os números reais, tal que, que estes dois pontinhos que aqui estão, o menos 4 é menor ou igual que x, e o x é menor ou igual que 5. Mais facilmente pode-se ler como? Vemos aqui o x, que está no meio, e vamos dizer que o x, lendo de um lado, deste lado para este, isto é, o x é superior ao menos 4, ou igual, porque está incluído, e o mesmo x, agora para o lado oposto, o mesmo x é inferior ou igual a 5. E assim fica representada a opção A. Agora passamos à opção B. O raciocínio é igualzinho ao anterior, só que aqui temos que ter atenção que no número 0, o nosso intervalo está aberto, quer dizer que não podemos incluir o número 0. Assim como o número 6, o intervalo também está aberto, não o podemos incluir. E então, como é que ficará o nosso, a nossa condição? Ficará o x pertence a r, porquê? porque estamos a considerar todos os números reais que variam de quanto a quanto? Isto é, que variam de 0 a 6. Isto é, o x é superior ao... 0, não é igual porque o intervalo está aberto, e o mesmo x é inferior ao 6, excluindo obviamente, por isso é que não é o sinal de igual. Vamos agora à opção C. A opção C é do mesmo tipo, isto é, voltamos a ter o x pertencente aos números reais, e agora vamos analisar aqui o meu intervalo. O meu intervalo diz-me que no menos 2 é fechado, logo estamos a incluir-lo, e no 10 é aberto, quer dizer que estamos a excluir o número 10. Logo, ficará x maior ou igual que menos 2, mas este x é só inferior a 10. Isto é variante menos 2, inclusive, até ao número 10, a exclusivo. Passamos agora à opção D, que volta a ser precisamente menos mesmo tipo, e agora já devem olhar para o intervalo e constatar logo que é em menos 3 ele tem intervalo aberto. Não podemos considerar o número 3. E já o 6 vamos considerá-lo porque o intervalo está fechado. E então ficará todos os números reais, porque é que estamos a considerar, volto a repetir, todos os números reais que variam entre 3 e 6, tal que o x há de ser superior ao número 3, mas este mesmo x há de ser inferior ou igual ao número 6. E agora passamos para a opção D. A opção D, se formos a representar a opção D numa reta numérica, eu vou supor que aqui tenho o 4, e então eu tenho todos os números que vão de menos infinito até ao 4, Inclusive é inclusive porque temos o intervalo aqui no 4 fechado. E então, este é o meu conjunto E. E como é que eu vou agora representar todos os números reais de menos infinito até ao meu 4? Então ficará o X pertencente a R, porque é o que nós queremos, todos os números reais, tal que o X... É inferior ou igual ao número 4. Isto é, toma todos os valores inferiores ou iguais a 4. Por último, a linha F, que varia entre 5 e mais infinito, excluindo o número 5. Se eu considerar aqui o 5, eu quero todos os números que se iniciem em 5 e vão até mais infinito. Atenção que no 5 a bola é aberta porque eu tenho intervalo aberto. Eu quero este que está aqui. Então, como é que ficaria em forma de condição? X pertencente a R, voltamos a ter todos os naturais, tal que o X é superior ao número